E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog de Belém E aí, como é que vão a vida de vocês? Como é que vão? Como é que vai a vida de vocês? Tudo tranquilo? Eu tô aqui com a Shopper, quase sem gasolina Mas... Dá pra chegar no, no destino, eu espero Que a moto acabou de vir da, da oficina, eu peguei lá a gente lembra que no último vídeo que eu gravei com a Shopper, o dono não estava sentindo a moto muito alta, então mandei rebaixar ela mais um pouquinho. A gente não cortou o amortecedor. Ele no caso a ideia do projeto era cortar a mola atrás e na frente, né? Só que ele preservou o, amorte, o amortecedor. Quando ele desmontou o amortecedor e viu que tinha uma peça lá, depois eu tento colocar a foto para vocês aí. Que tirando essa peça baixava o, o, o tanto de centímetros que a gente queria baixar da moto aí deu certo, mas na frente teve que cortar um pouquinho para poder a moto ficar por igual e fora isso teve que tipo, fazer uma, uma revisão geral na moto porque ela estava muito tempo porque no caso essa moto aqui foi comprada em setembro né? E o óleo tava nessa moto até hoje, dia, sei lá, dia 30 de junho, né? E, então tava muito tempo, a moto tava bem dura, faltava lubrificação. Porque o, o dono da moto rodava pouco, ó. De setembro pra cá ele rodou com 733 km, né? Isso aqui roda, eu acho que em 5 dias. Então aí teve que fazer esse controle aí. Esse ajuste. Aí revisamos, revisão de lubrificar o cabo do acelerador, o cabo de embreagem, freio. Teve que trocar a lâmpada traseira, que, a lanterna traseira que estava queimado um polo. Estava acendendo só quando eu pisava no freio. E por aí vai. Tem que pegar a direita ali. E aí a motinha ficou rebaixada mas porque o dono, o dono que tava precisando nele, tava muito na ponta do pé a gente já baixou na regular, regulagem das molas, mas não deu certo tá um trânsito terrível aqui e outra coisa também que eu não sabia é que a moto tava demorando a pegar assim, só no, no botão do start né, aqui da, da ignição e aí eu sempre dava uma aceleradinha a moto pegar aí o mecânico que tava fazendo, mexendo na moto disse que não que não dava para que não era bom fazer isso não acostumar a moto, né? E que já tem aí mais de 10 anos de de, de mexendo em motos, vários cursos aí eu não vou até contra contradizer, né? Então tivemos que vou ter que falar pro dono não acostumar a dar aquela acelerada, abrir o acelerador antes de de fazer a moto pegar, porque senão ela só vai querer pegar assim né isso é danifica a moto dar umas duas apertadas se não pegar, e abre só um pouquinho o acelerador outra coisa que teve que fazer também, que a moto tava em marcha muito lenta ela tava abaixo dos 1500 RPM, daí a gente deu uma aceleradinha deixou ela ficar menos nos 1500 ó, vai descer aqui não, vai continuar dois. Ah, ela tá tranquila. Ficou entre mim, eu, eu, o, o ideal é ficar mais ou menos assim, né? Deu uma, deixou ela dar uma leve aceleradinha. Também teve que trocar a manete do... Da embreagem, que tava... tava quebrado. A porta da casa dele é muito estreita, ele tava aprendendo a andar de moto agora, então quando ele foi entrar acabou que bateu na na parede a manete, na parede da porta e né, quebrou mas detalhes agora tá resolvido baratinho 18 reais uma novinho agora a moto tá macia de novo só o filé e a moto é muito bonita cara Eu não cansa de dizer isso a moto é muito bonita o passe lá na rua, todo mundo olhando pra moto, assim, tipo assim, com uma cara de "Égua, essa moto diferente, né? Muito bacana. Aqui na Dijama Dutra. o cara manobrar. Olha, o bacana é que é o freio, a disco na frente e atrás. Então tá aí, nós baixamos a moto uns dois, foi dois dedos que ele quis, né? Ele tava querendo dois dedos. Isso não precisou cortar o amortecedor, foi preservado graças a Deus. Até porque se ele quisesse, se ele se arrependesse depois, ia ser um arrependimento muito dolorido. Porque cada amortecedor custa uns 300 reais. que preso aqui, cara. Cada um, e é difícil de achar, só no Mercado Livre mesmo e... e olhe lá. Ó, mas fora isso, eu não, não tô sentindo assim... questão de bater e de, como ele... Ele fez tudo calculado lá Tirou a peça Deixou tudo equivalente A moto não ficou batendo Quando ficou rebaixada Não ficou batendo nada Ele garantiu pra mim Que a moto não vai bater E realmente tá agora Passei numa lombada ali Sem querer E a moto não bateu Vai lá mestre Mas é pra hoje Super tranquilo Indo devolver para o dono agora. Espero ganhar uma carona de volto para casa, que eu tô sem moto para voltar. Na cidade ela vai bem, né? Desse, depois desses sei lá, depois de 700 km, que pode dizer na moto, na moto na cidade vai muito bem, é muito estilosa, muito bonita o banco é um pouco duro o banco é um pouco duro sim mas não tão quanto no, outras motos que já vi por aí caras né é, que mais tem a questão do que ela é um, um, demora um pouco mais a, a chegar num sei lá, nos 80 km por hora precisa de, um, de uma pista um pouco mais comprida para chegar nessa velocidade diferente da bros por exemplo da PCX rápido a gente da mão consegue atingir 80 km por hora num, num espaço de tempo inferior ao que a PCX e, do que a no caso a shopper precisa digamos sei lá vamos fazer um exemplo prático digamos que para atingir 80 km por hora eu tenho que que ter aí 600 metros, só chutando por alto, só 600 metros com a PCX e com a Bros, mas com a Chopper precisa ter aí uns 800 metros, é basicamente assim, a gente, pois o ponteiro vai subindo gradativamente, ele sobe, mas ele sobe muito gradativamente e a gente dando a mão e <risos> por aí vai, mas fazer o que? Essa semana nova do dia a dia aqui, ó, ela vai bem. Na estrada não sei porque não tive oportunidade nenhuma de ir com essa moto na estrada, nem sequer na BR ainda, só só zona urbana. Mas acho que a proposta também o dono não não tem a proposta de de sair feito louco na estrada. A gente só preza a casa na questão de ultrapassagem, né? Que vai ser um pouco complicado de se fazer, mas pra quem gosta de viajar na manha assim é é tranquilo. O cenário do.. Os caminhos não estão facilitando o cenário do vídeo hoje, sabe? Aí ah, eu tô. E eu também tava muito bordando com a Twister, né? com a PCX, que eu se o sistema de seta é diferente em embaixo, embaixo eu fico procurando a seta aqui com o dedo antes de dar a seta então até eu dar a seta demora alguns segundos aí porque eu fico procurando a seta com a mão aí até eu achar a buzina também mas é isso a moto tá filé redondinha tranquila tá Vou encerrando o vídeo por aqui muito obrigado por quem acompanhou e até o próximo vídeo e a shopper é excelente gostei muito